E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos é, o Bigodão na área. E, cara, essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa me acusando de fake. E eu vou explicar toda essa história pra vocês no vídeo de hoje. Seguinte... O que aconteceu? No vídeo passado eu comprei uma lendária por mil gemas Isso mesmo eu gastei mil gemas para comprar uma lendária na loja Porque é uma lendária que eu queria muito, muito, muito mesmo E eu acabei gemando ela para conseguir, sem esperar pela sorte de conseguir um baú lendário Enfim, um baú super mágico Eu acabei gemando porque eu queria muito, muito, muito essa carta E todo mundo sabe que quando você desbloqueia uma carta nova Ela vai junto com as outras cartas lá e ela fica com um símbolo, um selo de novo e as pessoas me perguntaram, fizeram a seguinte pergunta nos comentários. João, como você colocou a carta com símbolo de novo no deck? No seu deck que você usou em vídeo. Então, galera, no vídeo eu expliquei pro pessoal que eu montei um deck. E lá no meu deck tava a carta que eu comprei com símbolo de novo. E as pessoas me perguntaram como eu fiz isso. Porque pra você montar um deck, você precisa automaticamente clicar na carta. E quando você clica, ela perde o seu de novo. Aí, não tem como você montar um deck realmente sem ter que clicar na carta. Mas eu vou explicar o que eu fiz Uma coisa que eu também acabei explicando no vídeo passado Mas muita gente deixou batido isso Eu expliquei exatamente como eu fiz mas eu citei, o deck que eu apresentei em vídeo era um deck de P.E.K.K.A E aquele deck eu já usava na conta do meu primo que ele tinha a lendária que eu queria Então eu fiz o seguinte galera, eu fui na conta dele Eu vou explicar pra vocês como se faz isso aqui em vídeo Porque algumas pessoas me perguntaram e pediram pra eu fazer um vídeo explicando como se faz isso Pra eu me justificar que isso realmente não era fake Enfim, eu não tô me justificando de nada porque Eu não devo nada, mas eu resolvi trazer aqui pra vocês como que eu fiz aquele negócio Porque muita gente que já joga Clash Royale há muito tempo Tempo, não sabia que dava pra fazer isso Como você botar um deck sem clicar na carta <risos> Cara, é tão tosco que, nossa, é, muito, é tosco Mas eu acho que muita gente não sabia dessa, dessa função Digamos assim, do Clash Royale Como eu falei pra vocês, eu jogava na conta do meu primo com aquele deck Eu fui na conta dele porque o deck já estava lá E eu cliquei em copiar o deck Quando você copia um deck com a carta que está com o símbolo de novo... Você não precisa clicar nela para você colocar ela no deck. Então ela já vai automaticamente pro o seu deck... Com o símbolo de novo, certo? E, mano, foi esse que eu fiz. É muito simples. Eu vou explicar aqui em vídeo... Certinho, eu não tenho mais nenhuma carta com símbolo de novo agora, então eu não vou conseguir fazer exatamente, mas a gente vai sugerir E se você em casa tiver uma carta com símbolo de novo, faça esse teste e você vai ver que é totalmente verdade E isso totalmente, né, dá pra fazer realmente você colocar uma carta no seu deck sem precisar, sem poder cli precisar clicar nela Apenas copiando algum deck de alguma pessoa que tenha aquela carta, aquela carta, enfim, não, não necessariamente lendária, mas uma carta que tenha símbolo de novo, beleza? Vou mostrar aqui, calma aí, calma aí Então, tô aqui dentro do Clash, na verdade eu tô dentro, né? Tô fora, só... Ai, não sei como falar isso Mas enfim, estamos aqui no Clash <risos> Olha só, vamos sugerir que a peca é uma carta nova E eu não cliquei nela ainda pra botar ela no meu deck, beleza? Ela tá... Deixa eu tirar ela daqui então Vou botar um Espírito de G no lugar da P.E.K.K.A aqui esse deck totalmente, sei lá <risos> Mas enfim, ó Vou ter um espírito de gelo ali e a P.E.K.K.A está onde aqui no meu deck? Vamos ver onde que a P.E.K.K.A está a gente, Lembrando que eu só estou sugerindo, beleza? A P.E.K.K.A está aqui, ó E ela está com símbolo de novo ali Sugerindo, não esqueçam A gente está sugerindo então que a P.E.K.K.A está com símbolo de novo Eu posso fazer o que? Eu posso vir aqui dentro de um deck De um global Enfim, deixa eu ver se esse cara aqui usa a P.E.K.K.A Não, calma aí Achei um cara que top global e um cara que eu não sei o nome, não sei falar o nome, ele tem 5.531 troféus e ele usa a no deck. Lembrando que eu não cliquei na Peca porque ela está com o símbolo de novo ainda. Eu vou botar ela aqui no deck 4, copiei, viu? Cliquei aqui nessa setinha, copiar deck. Vou escolher em qual do, dos slots que eu quero. Quero no 4, beleza, copiei e vou vir para o 4. Beleza, a Peca está aqui com o símbolo de novo. Eu não precisei clicar nela. Pra ela aparecer no meu deck Eu simplesmente copiei algum deck de algum jogador Tu pode, enfim, copiar de algum amigo Por exemplo, Leo, no vídeo passado Copiei um deck que eu já usava na conta do meu primo E então a gente pode botar Essa carta com o um símbolo de novo No deck Galera, não é fake, é muito simples chega ser... É tão simples que chega a ser tosco mas, mas enfim, tem muita gente que ainda não sabia que dava pra fazer isso Como botar uma carta com símbolo de novo no deck Por isso que eu resolvi explicar isso aqui pra vocês Vamos lá então o um deck aqui desse top global Vou mudar somente os goblins pros goblins os lanceiros né? E vai ser isso mesmo. Vou aproveitar também aqui. 20 mil, não tem. Não vou aproveitar. Não. Vamos vai passar batida. Passando batida no vídeo de hoje. Mas vamos tentar aqui fazer alguma coisa no multiplayer, galera. O pessoal me fala, já, se não joga no multiplayer. É que eu geralmente gravo na corrida e jogar no multiplayer é um pouco mais complicado, não é mesmo? Tá, deixa eu ver aqui. Vou usar uma opção mais barata. Eu vou tacar aqui a gangue. Ó, oh, o fino! Fino me mandou! Oh yes! Aí, beleza. Ó, começou com bombardeiro. Começou me complicando a vida, rapaz. Começasse me complicando a vida. Mas beleza, beleza, beleza, beleza, belezura. Vou botar aqui, ó. o uh, Beleza. Talvez de bom. Talvez de bom. Vou botar bandidinha aqui também. ai rapaz, tu tá fazendo isso aqui a minha... Bate, bate, bate! Bate! Uh! Bandidinha bateu. Bandidinha quando bate, meu irmão. Faz estrago, faz um estrago bonitão. Eu esqueci desse gigante aqui. Não liguei pra esse gigante, ignorei. Mas será que a Pega chega lá? Não vai chegar lá. Mas, mano, seria muito bom se a Pega tivesse chegado lá. Ele deu basicamente o mesmo dano que a gente. Então tá tudo tranquilo por enquanto. Tá tudo de igual pra igual, né? Ó, o cara tá mandando chorinho. Não manda chorinho, filho. Não manda chorinho, que a vida é bela, a vida é bonita, né? Eu não sei né, se vou ganhar, se vou perder. Mas tamo aí, mano. <risos> tamo aí. Ó, vou começar novamente aqui com o um Mago Elétrico, né? O erro dele ali eu acho que foi tentar fazer minha peca seguir. seguir o, o gigante dele, né? Mas enfim, cada um faz o que quiser com o seu jogo. Mano, se tem. Ai, ai, ai. É, tá bom, tá bom, beleza. Vou tacar minha peca aqui desse lado pra dar conta desse gigante dele. Agora ele me ferrou um pouco porque eu vou ser obrigado a gastar o zap aqui. E ele vai dar bastante dão lá no outro lado Com o exército esqueletos dele Mas tá, tá tudo tranquilo, tá tudo bem Eu vou botar pra ele aí uh, Vou botar um muito bem pra ele aqui Vou botar aqui os servinhos Servinhos pra dar dando conta dessa galera A bandidinha bateu novamente lá Né, ah, podia ter, Eu precisava ter matado esse Vou tacar o Ariete aqui no, nesse lado de cá Porque o cara vai ser obrigado a atacar alguma coisa Vou atacar o veneno aqui Veneninho, veneninho, veneninho, vai, vai, vai bate Bateu, uhul -huh. Muito bom, cara. Eu gostei desse deck, viu? Obrigado aí, Xing Ling do Top Global, que me passou esse deck. Muito, muito, muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Vou tacar novamente aqui a minha Peca. Vou tacar um Zep aqui. Vou tacar a bandidinha aqui pra dar uma conta. Eu podia ter tacado a bandidinha pra matar aquela coisa chata ali que se chama Bombardeiro, mas eu não fiz isso. Beleza, vou tacar de novo o Ariete aqui desse lado. E esse cara vai ter que ser bem esperto. É, eu sabia, o Ari ali mesmo foi mais, mais pra gastar ó, os negócios ali, os tracinhos, né? Mas beleza, eu vou tacar os servinhos aqui pra dar conta disso. Vou tacar minha pecona pra dar conta desse gigante dele. O zapzinho aqui. Pra dar conta, ele vai levar essa minha torre, eu acho. Não sei se vai, vai sim. Vai ser porque um soco do gigante leva, eu acho. Não levou, mano! Eu vou ganhar isso aqui, meu! Eu vou ganhar! Ganhei galera! Ganhei com esse deck que eu nunca usei, mano! Muito bom, cara! Como ganhar? Ganhar é bom, né? Ganhar é muito bom! E eu gosto de ganhar, você aí gosta de ganhar também? Se você gosta de ganhar assim como eu, deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreva no canal se você aí. É novo por aqui. Ou até mesmo se você está passeando pelo canal, mas ainda não é inscrito. Se inscreva aqui embaixo, porque tem vídeo direto. E eu faço vídeo com muito carinho, com muito amor pra vocês. Então se inscreve, deixa o like. É nóis, acabamos de ganhar aqui uma partida. Foi muito bom, é bom. Vou abrir esses baúzinhos, aproveitar pra abrir esses baúzinhos aqui. Vai que vem lendário, não é mesmo? Eu sou cagado, eu nunca ganho lendária nesses baúzinhos de graça. A Supercell gosta que eu gaste dinheiro com game. Por favor, Supercell Ó, oh, pelo menos tem um barrilzinho aí no baú de madeira Então tá valendo, eu gosto de barril Bom, bem, então esses baúzinhos aqui De prata, mano <risos> Eu não, nunca vi lembro esses negócios pra mim eu Podia vir, podia muito, bem Eu já vi gente ganhando no baú de prata No baú de, de ouro E eu passo, mano, pra mim nunca vem nada Quer ver que ela vai vender novamente? Minha esperança é esse baú da coroa Vamos ver, 575 de ouro Duas geminhas Zap, eu gosto muito de zap Mega servo, não vai ser dessa vez o que o que, é que não é tudo bem, um de esqueleto, ah, já, já, já, já. tá tranquilo então, tá tranquilo, vamos puxar então mais uma batalha aqui, vamos ver com quem a gente tá jogando, estamos jogando contra o tri, bubu, Ô, uh, cara, que que é isso jovem, que que é isso jovem, beleza, beleza, é, é. É, cara, não vem mandar esse negocinho de raiva, Que aqui nós tá suave Tá suave na night Tá bem, tá tranquilo Pelo visto o cara aí quer dar uma surra Mas a gente nunca sabe o, que, que, vai, o que, que pode acontecer numa batalha, não é mesmo? A gente nunca sabe o que, que pode acontecer Eu vou ser bem descaradinho Vou tacar a bandida aqui desse lado Vamos segurar o zap aqui pra ver o que, que ele vai tacar Porque ele já usou ah, Tranquilo, beleza, ele tacou isso Vou tacar aqui a minha pecona Beleza a minha pecona aqui, a pecona vai dar um jeito de matar esse, esse... Esqueci o nome da carta, ah, corredor, é que eu tava despercebido aqui, despercebido, desconectado do negócio, beleza, opa, meu irmão, eu acho bom você dar um jeito de parar isso aí, hein, porque senão vai dar ruim pra você, mano, ixi, eu acho que tem grande chance de dar muito ruim pra você, meu querido. Eu acho que eu levei a sua torre. Eu só! Mano, mano, vou tacar até uma bandidinha aqui. Não sei se eu fiz bem certo, porque, enfim, né, não fiz nada certo. Mas a bandidinha bateu lá. Muito bom, muito bom, muito bom. Ai, muito bom. Desculpa, tá berrando. Vou parar um pouco de berrar aqui. Tranquilo, João, suave da Night. Leva as coisas na tranquilidade, meu querido. Leva as coisas na tranquilidade. Vou tacar aqui. A minha peca novamente Ele talvez dê alguns... Eu acho que a peca foi a melhor... melhor carta pra me defender isso aqui, galera foi, foi sim, porque ele basicamente não deu dano em nós Ele deu bem pouco dano, né, foi bom Vou tacar o Ariat aqui desse lado, eu acho Porque ele vai ser obrigado a, enfim, a fazer alguma coisa, não é mesmo? E a gente vai... Talvez se dar bem aqui Ele... Ixi! E bateu, ariete, bateu junto com os Lá Vai dar bastante dano, se a gente conseguir levar Aquela outra torre, vai ser maravilhoso Vai ser lindo, vai ser demais, não vamos levar Mas já damos bastante dano lá Isso é o bom, isso é o importante, galera Importante Beleza, beleza, bandidinha Aqui, vou tacar a peca Aqui, avançada, aqui no meio E será que a gente vai conseguir dar 3 coroas? Alguém tem alguma dúvida disso? <risos> não acredito, mano Eu sou cagado demais eu tô muito empolgado. Gostei muito desse deck, galera. É sério, eu tô surpreendido. Eu não tinha jogado com esse deck. Tinha pego agora. E tô vendo que é o deck ideal pra subir troféu aqui pra mim. Gostei muito porque. A gente tem disso, a gente tem que casar com deck, mano Se a gente joga um deck, e sim, tem como você jogar com deck, e perder e treinando até ficar bom Mas, cara, aquele deck que você joga de primeiraço assim e se dá muito bem Sei lá, tipo, por exemplo, eu, com P.E.K.K.A Eu não era tão bom com P.E.K.K.A antigamente, mas eu comecei a usar bastante P.E.K.K.A Nesse novo meta eu comecei a usar bastante mesmo e tô indo muito bem com P.E.K.K.A Então, assim, os decks que envolvem essa carta, também me sendo bem então gostei muito! Esse vídeo aqui, além de eu falar pra vocês como fazer aquele negócio lá do... Da carta fake lá, de como botar no deck Eu ainda mostrei um deck, eu apresentei um deck pra vocês muito da hora aí, né? Apresentei não, porque era de um top global, mas enfim Talvez os meus inscritos aí... Né? Talvez as pessoas que estão assistindo esse vídeo Não sabiam desse deck É um deck muito bom, gostei mesmo Acho que vou usar mais vezes aqui A gente até subiu um pouquinho de troféu aqui ó 3.211 troféus Tá bom, tá bom negócio Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo E de se inscrever no canal se você aí não é inscrito Um beijão no coração de cada um E valeu!